Fala galera, Maicon Gomes aqui de novo e hoje nossa aula vai ser sobre cavaco, isso mesmo. Pra quem não sabe, eu não sou cavaquinista, mas eu toco cavaco, eu comecei tocando cavaco no forró pé de serra. Então, eu não sou do meio do samba, eu sou do meio do forró pé de serra. Toquei cavaco muito tempo no Senna pra quem não sabe, aqui do Espírito Santo. Então vamos lá, o cavaco, vou falar... Sobre a afinação do cavaco, sempre que você for pegar o instrumento pela primeira vez, ou todos os dias quando você for praticar, sempre a afinação do instrumento. Como é que eu vou afinar o cavaco? Aqui, ó, aplicativozinho, afinador, beleza? Então vamos lá, vou tentar colocar aqui. Quando eu toco aqui, ó, começar afinando de baixo para cima, a primeira corda aqui, ó, é a nota Ré. Então vai aparecer o D aqui na tela do celular, ó, e ele tem que ficar verde. Então tá um pouquinho apertado. Agora sim, tá verde. Então primeira corda nota ré. Segunda corda nota si que é representado pelo B. Então vamos lá, ó. Tá muito apertado. Então eu vou ter que voltar um pouquinho essa corda. Vou voltar aqui um pouquinho, pouca coisa, dou uma leve puxadinha aqui na corda e vou conferindo aqui no afinador, no aplicativo, tem que ficar verde, ó. ficou verde, aqui também embaixo tem uma setinha que fica no meio, tá Afinados. então primeira corda Ré, segunda corda Si. Terceira corda, sol, que é representado pela letra G. Ó. Tá apertado. Ah, como é que eu sei se eu tenho que apertar, se eu tenho que voltar ou se eu tenho que apertar? Aqui embaixo, no medidor, tem o um mais e tem o um menos. Se a seta estiver tendendo pro mais, então quer dizer que você tem que voltar a corda, você tem que afrouxar. Se estiver tendendo pro menos, você tem que apertar. Assim que eu sei se eu tenho que apertar ou se eu tenho que afrouxar. Aqui tem que afrouxar um pouquinho só. Pronto. Então, ó. Primeira corda, Ré, que é a letra D. Segunda corda, Si, que é a letra B. Terceira corda, Sol, que é a letra G. Aqui ele tá variando um pouquinho porque eu tô falando junto e ele tá captando. Quarta corda, Ré, ele repete a primeira corda. As duas cordas repetem. Então eu tenho Ré na primeira corda e tenho Ré na quarta corda também. Aqui eu tenho que voltar um pouco. Sempre confiro depois que eu afino tudo. Eu volto conferindo. Porque à medida que você vai apertando as cordas, vai é, mudando as de baixo. Então, eu volto sempre conferindo. Beleza? Cavaco afinado. Vamos lá. Deixa eu botar esse celular aqui. Vamos lá. Palheta. Muito importante para o cavaco, para tocar o cavaco. Segura aqui a palheta, assim. Seguro ela aqui. Boto nas cordas. Primeira coisa que a gente vai fazer: paletada alternada, ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, tá vendo? Aqui na primeira corda, aqui na corda Ré, a gente vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Fácil né? Vamos para a corda de cima, a segunda corda agora, corda Si, que é a letra B. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É muito importante fazer a palhetada alternada para baixo e para cima. Sua mão tem que acostumar com esse movimento de paletada alternada para baixo e para cima. Tá bom? Não tenta fazer só para baixo ou só para cima assim. Tem que ser alternado para baixo, para cima, para baixo, para cima. Vamos lá. Terceira corda: corda sol. Letra G. Quarta corda, corda, Ré, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ó, esbarrei! Um, quer dizer que tá muito rápido. Vou, vou abaixar um pouquinho a velocidade e vamos fazer mais devagar, tentar fazer sem esbarrar. Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Fazer descendo? Bora, terceira corda. Um, dois, três. Beleza? Isso aí. Essa é a nossa primeira aula de cavaco. Vamos fazer esse exercício aqui da paletada alternada. Sempre conferindo a afinação do instrumento. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal e compartilha aí para todo mundo. Valeu? Até a próxima!